Silêncio no estúdio, porque agora é a hora. Agora ou sai ou sai. Tem que sair, tem que sair. Tô sentindo que hoje vai sair. Não, eu tô sentindo também, igual eu te falei, semana começando, entendeu? Pô, tá precisando de dinheiro, tá querendo um dinheiro, são... Não é um dinheirinho, não, entendeu? Não, não é um dinheirinho, é 180 reais pra vocês... Aqui no cofre, gente. E olha, loja. Eu quero antes de falar do cofre, hum, quero sim, falar sim. da loja Mariana. Sim, sim. Estive por lá na semana passada, hum. Fernando. E é uma loja completa. Maravilhosa. Maravilhosa. Gente, mulherada. Eu Falo mulherada porque lá tem tudo que a gente gosta, tá? Tem utensílio para cozinha. Tem utensílio para o banheiro. Tem material de, de é, material escolar. Tem doce. Tem maquiagem. Tem presente, sabe aquele Aquele aniversário que você vai não sabe o que comprar, tem, can... tem umas canecas lá maravilhosas. É uma loja assim, ó, perfeita, perfeita. O preço, gente, não se preocupa, que é um preço justo, entendeu? É um preço justo. É por essas e muitas outras que a Lojas Mariano, o slogan já tudo. É a loja da sua família. Exato. Tem tudo a família inteira. Tem para da criança ao vovô, tem tudo lá. É só você dar uma passadinha por lá. Sabe o que, o que, que eu achei lá na loja das marinas? Achei maravilhoso. Aliás, eu preciso voltar lá para comprar. Minigame. Você lembra Sério? disso? Não acredito, não vi. Minigame. Sei que aí é dos anos 80, anos 90, comecinho dos anos 2000. Minigame. Aqueles minigames lá que tinham é, é, é, 99 jogos. Aí depois Dos mudou para 999 jogos. que aí você ficava ali, né, com o minigame, todo mundo de olho no minigame, nossa. brincando no minigame, você encontra até minigame, aquele de água, você lembra aquele? Eu lembro antigo? que tinha umas argolinhas se, assim, você apertava a argolinha e aí vinha aquele tucho, de, aquele tufozinho de água, né? E, e aí as argolinhas caíam, tem lá, tem não, tudo. Não, gente, tudo. eu não vi, mas eu vou lá porque nossa nostalgia. Vai lá. Gente, eu tenho certeza que a criançada de hoje, muitas crianças não sabem o que são isso. Vocês têm que apresentar para eles, porque é muito legal. É, e se dê esse presente também, né? Fala que vai dar para as crianças é, aí. Para, vez eu outra, não contar. Né? Compra para o filho, <risos> para o sobrinho e fica lá jogando. Ô, oh, gente. Ai, ai, ai. Então, junto com o Lojas Mariana, a loja da sua família, agora a gente vai abrir o cofre. O nosso diretor vai cantar para a gente os números, vai contar para a gente é, é, quais são as sorteadas e o nome das pessoas e a gente vai aqui, um atrás do outro, abrindo o cofre. Pois é, vamos Bora. lá. Vamos lá para o primeiro, meu diretor. É, esse daqui é o meu nome do Fernando, tá? Fernando Dias. Ah, é Olha, Dias. seu xará. É Fernando Dias. Sorte? Ah, é to, eu acho que tomar, tem sorte, hein? meu diretor. Xará, aí a gente racha, hein? A gente racha é. o negócio aí, hein? Fernando Dias. 13,85. 13,85. Será que é? 13,85. Não, data de aniversário não é, né? Final da placa do carro? Pode ser, pode ser. ser, né? pode ser. Que mais? Ah. Número, número da, da casa. casa. Pode ser o número da casa. Número da casa pode ser. Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos lá. Vamos saber então, Fernando, 1385. Vamos, vamos aqui. 13 1 3 8 5. Será? Será? Será? É. Não! Não foi dessa vez. 1385 não é, gente. Eu achei que fosse, hein? Eu achei que fosse. Mas vamos é. lá para o segundo. Vamos lá para o segundo. Olha. Isabelle Vitória Domingos do Nascimento, Isa. Nome de atriz de novela, hein? Pois é. Nome comprido. Um nome com peso, né? <risos> Vamos lá, qual que é o número, meu diretor? 13 1327. 27 13 O pessoal tá insistindo no 13, pois aí, hein? Pois é, hein? 13. Segundo 13. Ah, será que é por conta de canal 13? Pode ser. Hum. É será que o número tem 13? <risos> Você tá dando spoilers? Não sei, não, não sei. Olha, se eu, eu não fosse, sei. se eu fosse vocês, eu anotava cada palavra que sai da boca do seu Fernando Moraes. Eu não sei, eu não posso dizer que sim, nem posso saber que não. Só o nosso diretor aqui que sabe a senha do cofre, então não sei, não sei. Não Vamos sei. lá, 13, desculpa, 13 o que, meu diretor? A senha da Isabelle? 13 e Isabel. 27. 27. 13 27. Vamos lá, então, Isa, cruza os dedos aí, hein? 13,27, 27, atenção... Um, três, dois, sete. Será? E agora? Não! Não foi? Não esverdeou a parada, então. A luzinha verdinha não acendeu, então, infelizmente, não deu. Mas pode ser o último de hoje. Quem sabe? Será? Quem sabe? Ou será que vai, vai, vai juntar mais vintão e, e amanhã a gente abre com 200 reais? Gente, 200. Duza... Eu não sei se eu fico feliz pelos 200 reais que amanhã, né? Vai estar tá mais, é mais é. grana, ou se eu queria abrir hoje, mas eu tô. Eu, eu, quero, eu quero abrir hoje. Não, vamos abrir hoje. Hoje, Ajuda gente. Ajuda nós. Aceita esse número, aí, pelo amor de Deus. Vamos lá, meu diretor! Por favor, diretor. Maria Oliveira. Maria, Maria Oliveira, Oliveira, qual o número da Maria Oliveira? 9085. Olha 90, o número alto. 9085. 9085. Olha, Maria, postou em números altos. Vamos, vamos lá. lá, número alto. 9085. 9085. 90. 85, 90 85. 9, 0. Oito, cinco, Atenção. será? Atenção. Não, não foi dessa vez. Infelizmente, o cofre não abriu. É, fazer o quê, né? Gente, mas Produção, olha... bota vintão, que amanhã a gente vai abrir com duzentão. Tenho Exatamente. Certeza, duzentão. E olha, você que está participando aqui, você pode participar pelo Facebook, pode participar pelo nosso WhatsApp e também lá nas lojas Mariano comprando lá nas lojas Mariano, o atendente vai te dar um cupomzinho. você coloca seu nome, o seu telefone, por favor, hein, gente? Letra legível que eu preciso ligar pra vocês. Vocês é, me ajudam, hein? Ajuda nós! Ajuda, <risos> a gente! Qualquer coisa, compra um caderninho de caligrafia que lá tem também, você preenche, faz uma caligrafiazinha ali pra lembrar como é que escreve com a mão, é. né, que às vezes a gente esquece. É, tá, né? né? Só digitando no WhatsApp aí. Então, escreve lá, né, bonitinho, que a gente vai te ligar. Vai que você me faz um garranjo, a gente não consegue ligar para você. Não, pelo amor né? de Deus, ajuda. Então você vai colocar lá seu nome, o seu telefone e quatro números. Gente, na semana, na sexta-feira, Fernanda, é bom a gente reforçar que são quatro números para o pessoal que compra lá nas lojas Mariano? Isso. Porque na sexta-feira teve pessoas que colocaram seis então a gente considerou os quatro primeiros números, ah, entendi. tá bom? Mas o pessoal que tá indo até as lojas Mariano, comprando, fazendo sua compra, vai lá, preenche, coloca quatro, quatro numerozinhos lá e quem sabe a gente abre esse cofre até sexta-feira.